Encheram-nos até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Eles não sabiam de onde vinham, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse,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 Palavra da Salvação. Mãe, oh Senhor. Celebramos a Mãe de Deus e nossa, aquela que nos foi dada como protetora como padroeira da nossa nação, sob o título de Senhora Aparecida. Aquela que aparece das águas do rio Paraíba, no momento de aflição em que três pescadores se veem como que convocados, para não dizer obrigados, a pescar num tempo de escassez. Eles lançam exaustivamente as redes e não obtêm nenhum resultado. Mas Deus haveria de lhes dar um sinal, um sinal de uma mulher. Aquela pequena imagenzinha de terracota, com a sua tez morena, por conta do material com o qual ela havia sido fabricado. Nossa Senhora da Conceição, aparece primeira, primeiro, sendo encontrada com o seu corpo apenas e depois a sua cabeça. Quando corpo e cabeça se unem, eles reconhecem, é a mãe de Jesus. Eles não estavam sozinhos, eles agora se sentiam amparados por aquela que estava naquela barca. Pela intercessão desta senhora, aparece também muitos peixes. Uma pesca abundante é a manifestação de Deus por meio da intercessão da mãe. Deus socorre os seus e principalmente nas necessidades. Aqueles homens tinham que prover alimento, para uma comitiva do conde de Assumar Vinda de Portugal Era um banquete para os nobres E pouco importava para as autoridades Se tinha peixe ou não Agora estes tinham que trazer a mesa dos ricos Maria é aquela que vem aos empobrecidos E mostra o seu favor Porque ela está sempre atenta àqueles que mais precisam são tantas as aparições de Nossa Senhora por todo o mundo. E nós, brasileiros, temos o privilégio de presenciar nessa história Maria que vem numa imagem tão pequena e ao mesmo tempo tão significativa. Maria que na sua beleza, revestida das virtudes de Deus de toda a graça que provém do Senhor, é precedida, é prefigurada por tantas mulheres da Sagrada Escritura que vão representar também a intercessão de uma mulher junto a uma autoridade, como é o caso da primeira leitura. A rainha Esther se reveste de ricos brocados de ouro, e esta presença feminina encanta os olhos do rei ela não quer seduzir o rei para ter glórias ou favores pessoais Esther é aquela que roga pelo seu povo que corria risco de morte quando ela chega diante do rei que se encanta com a sua beleza ela pede a vida do seu povo Maria é aquela que no evangelho também está diante de um rei. Ela que intercede agora por todo o povo representado naquele casal. Festa de casamento, celebração de bodas. Aí está a representação da união de Cristo cabeça com o seu povo. Na Sagrada Escritura nós vamos ver em vários momentos, Deus que nos fala da sua relação com o seu povo por meio do casamento, dessa relação entre um homem e uma mulher, como no Cântico dos Cânticos. E agora Jesus Cristo é o noivo, aquele que desposa a humanidade. Mesmo não tendo chegado a sua hora... Maria com a sua sensibilidade feminina, percebe a aflição daqueles noivos Há algo de errado. E ela logo se entera. Falta vinho. É um vexame na certa para aquela cultura. Maria então recorre ao rei. E o Senhor se encanta com a beleza espiritual de sua mãe daquela rainha que supera a rainha Esther. E o Senhor antecipa o seu primeiro sinal. Maria fala com confiança e ao mesmo tempo com compaixão. Eles não têm mais vinho. E depois nós vemos uma fala de Nossa Senhora que é determinante. Já não mais para Jesus seu filho, mas para aqueles que estão a serviço. Façam tudo o que Ele vos disser. Mulher, já havia dito Jesus, ainda não chegou a minha hora. Por que mulher? Porque Maria também representa aquela mulher que aparece no Apocalipse, revestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas, que representa os doze apóstolos. Ela é mãe da igreja. Este texto, esta mulher, neste texto, representa a comunidade, a igreja. E Maria, como é mãe da igreja nascente, sempre também representará toda a figura que representa a igreja. Nós podemos aplicar na Sagrada Escritura toda a figura que cabe à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, também a Maria, mãe da igreja. Uma mulher que naquela visão do apocalipse está grávida, ela está prestes a dar à luz. Maria, na pequena imagem da conceição, tem o seu ventre, Sutilmente, discretamente, com um relevo Ela está esperando uma criança Maria está grávida E ela apresenta Jesus O seu papel é oferecer Jesus a nós O bendito fruto do seu ventre E ainda que nesta aparição, se podemos dizer assim No encontro da imagem, lá no Rio Paraíba Maria não fala absolutamente nada, como falou no Evangelho, e como nós vemos em algumas aparições mais confiáveis apresentadas pela igreja, agora, aqui no Brasil, é a sua imagem que fala, Maria está de mãos postas, é sinal de oração, de confiança, de súplica mãos em prece apontam para o alto confiam na providência de Deus Maria é aquela que aparece com um sorriso também muito discreto ela é o sorriso de Deus na terra por meio da maternidade que nos dá o Salvador Maria é cheia de graça e nela se pode ver a graça que provém do alto, do próprio Deus. Por isso que no Magnífica ela vai dizer também, representando todo o povo, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E daí Maria, na boca do evangelista, vai falar de toda a história do seu povo. Porque assim que é Maria de Nazaré, a mulher do povo... E por isso ela se torna mãe desse povo. Esta imagem nos fala muito. Num tempo em que o Brasil viveu uma página terrível com a escravidão das pessoas negras, Maria, não por um acaso, aparece assim uma imagem de barro que depois se torna ainda mais enegrecida pela fumaça das velas que eram colocadas ao redor dela. Maria é mãe daqueles que mais necessitam, mãe de todos, mas ela está atenta às necessidades daqueles que mais precisam, dos filhos menores. Como você mãe, você tem ou não tem uma sensibilidade para com aquele filho que digamos assim dá mais trabalho, não é? Não é? ou talvez não tenha a estrutura ou a maturidade que o outro filho ou a outra filha, quem sabe. E aqui não se trata de uma predileção que exclui o outro, mas de um amor que se intensifica sobre aquele que precisa mais. Maria olha para todos como seus filhos, mas ela se inclina na sua intercessão sobre aqueles que dela muito precisam, a exemplo do seu filho, que diz que a quem muito se perdoou, muito se amou, e a quem muito se recorreu a Nossa Senhora, também muito se alcançou em termos de graças e bênçãos, porque. Aquele que recorre a Maria não se vê como autossuficiente, como o Senhor da razão, mas aquele que sabe que Nossa Senhora nos foi dada como advogada, como nas botas de Caná, ela continua a falar a Jesus. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais paz na casa, eles não têm mais o amor na convivência, eles não têm mais a fecundidade espiritual. Eles não têm mais pão. Eles não têm mais emprego, são muitas as necessidades e Maria percebe aquilo que os seus filhos precisam. Certamente aqueles noivos se deixaram ajudar. Sem dúvida nenhuma, não foram noivos que diante de Maria de Nazaré, esconderam aquilo que estava acontecendo, mas que ao sentir a confiança na mãe de Jesus, com certeza abriram para ela aquilo que estava ocorrendo. Também nós na nossa oração, vamos até a mãe, mesmo que Deus saiba de todas as nossas necessidades, mesmo que ela esteja vigiando por nós, nós vamos como pessoas necessitadas, porque nós sabemos que podemos contar com a Virgem Santíssima, com a Mãe de Deus, com o próprio Deus. Jesus realiza o seu primeiro sinal. E nós vemos também na nossa vida muitos sinais de Deus por intermédio destas mãos santas maternais. Quem de nós não tem uma história com Nossa Senhora e muito mais com a Senhora Aparecida, voltando para aquela figura dos três pescadores que fazem da rede o primeiro manto da imagem que ainda não tinha esse manto tão belo como nós vemos, que fazem da sua mão o trono para aquela que ainda não tinha o trono, Sobre os altares da igreja no Brasil, que coroam Nossa Senhora com a sua devoção. Ali está Maria sempre presente, sempre atenta, sempre orante. Eles começam então a se reunir na casa de um dos pescadores, ao redor daquela imagem. E muitas graças são alcançadas... E tudo isso se espalha pelo Brasil afora e Nossa Senhora da Conceição, agora conhecida como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que apareceu no momento de apuro e de socorro para os seus filhos, ganha o coração de todos os brasileiros. De forma que esta devoção do povo brasileiro encontra a sua expressão máxima na devoção a Nossa Senhora nós temos sim uma devoção mariana muito forte, uma presença materna muito intensa na nossa vida. Isso não tira nem um pouco a glória de Deus, porque a mãe sempre vai apresentar o seu filho, é assim a mãe que ama. Assim como uma mãe é capaz de fazer muitos sacrifícios e renúncias pelo seu filho, também esta nossa mãe com a sua descrição recorre ao filho unigênito por outros filhos mais e ela sempre como uma placa indica Jesus. Uma placa é um sinal que nos aponta o caminho, Maria é o sinal que nos indica Jesus que é caminho, verdade e vida. Aprendamos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aprendamos com a história do Brasil em que Maria agora está presente como intercessora e advogada. Aprendamos a cada dia a recorrer à Mãe de Jesus para que estejamos cada vez mais próximos do Filho. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.